Nossa, que música é essa? Eu nunca tinha ouvido nada parecido. Oi, Vinícius. Bonita música, não é? Chama-se Canto Gregoriano. Oi, Aloysio. Você estava aí? Que bom. Você que é músico profissional, pode me explicar. Que tipo de música é essa? Parece música antiga. E por que esse nome? É música antiga, sim. Mais precisamente da Idade Média. E o nome é uma homenagem ao Papa Gregório I. O Papa Gregório I criou uma comissão de músicos para organizar a música da liturgia católica. Esses especialistas coletaram um grande número de cantos que depois foram chamados de canto gregoriano em homenagem ao Papa. Esta música especial incluía um conjunto de regras muito precisas para o canto religioso. Isso foi no século VI e nessa época as ciências eram classificadas de forma bem diferente de hoje. Eram sete artes liberais divididas em dois grupos. O trivium, que incluía a gramática, a retórica e a dialética. E o quadrivium, formado por astronomia, aritmética, geometria e música. Uau! Música estudada como ciência? Junto com aritmética, geometria e astronomia? É, mas como eu disse agora há pouco, a comissão do Papa Gregório criou várias normas para o canto religioso. Uma dessas regras dizia que, a cada dia, o canto teria que ser diferente, simbolizando a renovação diária da fé. Outro ponto importante do canto era o texto, falado em latim. A gente sabe que, em latim, o som das vogais é muito importante. As sílabas das palavras são divididas pelas vogais. O monge compositor deveria usar um dos seis conjuntos de notas da Grécia Antiga, chamados de modos gregos. Modos gregos? Eu já aprendi isso. Modo Jônico, Dórico, Frígio, Lígio, Eólio e Mixolídeo. Isso aí! Mas tem mais! Ainda por cima, era importante o uso da chamada Regra de Salto, que determinava que a melhor opção era sempre a nota mais próxima da anterior na escala. Olha aqui no meu teclado. Se a primeira nota era esta, o compositor só poderia usar a nota mais próxima no modo, porque senão ficava muito longe para alcançar e fica mais difícil de cantar. Puxa, bastante complicado e cheia de regras essa maneira de compor. Pois é, mas existiu um monge italiano chamado Guido D'Arezzo que criou uma fórmula secreta para facilitar a composição desses cantos religiosos. Guido D'Arezzo inventou a pauta de quatro linhas para escrever música e que deu os nomes das notas que conhecemos hoje. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. A ideia desse conjunto de notas já começa a nos aproximar da matemática. Matemática? Eu não estou vendo ligação nenhuma. Vou explicar. É que na matemática, uma coleção de objetos bem definidos, quaisquer que sejam esses objetos, forma um conjunto. Assim, uma escala de notas musicais forma um conjunto. do, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Ah, tá. Agora eu entendi. E sobre essa fórmula que ele criou, hein? qual é essa fórmula? No caso de Guido, a fórmula secreta é um algoritmo. Um conjunto de regras precisas para realizar uma tarefa ou solucionar um problema. Ou seja, uma receita. E qual é essa receita? Ah, isso é um segredo dele. Mas a gente pode tentar desvendar essa fórmula secreta através da matemática. Preste atenção. Para dar uma ideia de como funciona o algoritmo do Guido, Vamos usar a frase utilizada durante uma missa em latim. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. <SILENCIO> Que dá para ouvir o som claro das vogais? Exatamente. Por causa do latim, lembra? Então, agora podemos considerar mais esse conjunto, o das vogais. Para isso, vamos escolher um dos modos gregos usados no canto gregoriano. Que tal o modo jônico, que hoje é a nossa escala de Dó maior? Pode ser. Então a escala é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Sim, isso mesmo. Vamos, então, fazer a correspondência entre o conjunto de vogais, que vamos chamar de conjunto de partida, e o conjunto de notas, que vamos chamar de conjunto de chegada. Sobraram notas, não é? Se você fosse Guido, o que faria? Ah, eu repetiria a série de vogais. Mas só isso ainda não daria certo, porque seriam mais vogais do que notas. Então ele foi além. Ampliou também as possibilidades do esquema do canto com mais notas, usando duas vezes a escala de Dó a Dó. Ah, agora sim! Olha a matemática aí. Guido criou o que em matemática se chama relação entre dois conjuntos, que é construída através de pares, onde o primeiro elemento é do primeiro conjunto e o segundo elemento é do segundo. Então, uma relação é um conjunto qualquer desses pares. A gente diz que o primeiro elemento está relacionado com o segundo elemento. Por exemplo, A com Dó, E com Ré, I com Mi e assim sucessivamente. Então essa é a fórmula secreta? Ele usou a relação para criar um tipo de tabela para compor o canto? Que esperto! É isso mesmo, ele era bem esperto. Mas agora, vamos usar essa tablita do Guido para compor um canto. Que tal a gente compor com a receita de Guido uma melodia para o Agnus Dei? que você acabou de ouvir aí. A frase inteira em latim é Agnus Dei, que tolis mundi. Usamos só as vogais da frase, então é só verificar qual a correspondência delas com as notas segundo a tablita de Guido. Agora o canto está pronto. Esse é o som de uma das possibilidades de relação matemática de Guido. Mas que louco! O que é isso? Essa. É a representação gráfica do nosso canto. Esse gráfico tem dois eixos. Esse eixo aqui representa as notas. E esse outro, as vogais. Nesse gráfico, a gente percebe que a composição foi feita a partir de uma relação. Olha aqui, mais de uma nota para algumas vogais. Para A, temos Fá, para a, U temos Mi e Dó, para a, E temos Sol e assim por diante. Nossa, muito 10. Pois é, mas existem relações que são especiais, as chamadas funções. Quando cada elemento do conjunto de partida se liga com um e somente um elemento do conjunto de chegada, temos uma função. Mas o algoritmo de Guido tem mais de uma opção de nota para cada vogal. Isso mesmo. A receita de Guido usa uma relação que não é função. Vamos então relacionar a vogal U somente com a nota Mi e a vogal I vamos relacionar somente com a nota Lá. Assim, a relação vira uma função, onde A se relaciona somente com Fá, E somente com Sol, I somente com a nota Lá, O somente com Si e U somente com Mi. Quando temos uma função, cada elemento do conjunto de partida, que é chamado domínio, se relaciona a um único elemento do conjunto de chegada, chamado contradomínio. Veja que uma função é uma relação muito especial. Vamos ouvir? Opa, lógico que sim! Ah.